muitas pessoas estão presas ao passado as pessoas elas têm muita dificuldade de viver o presente imagina, elas ficam trafegando entre o passado coisas negativas que aconteceram no passado mágoas, traições, problemas que a gente teve e elas também ficam no futuro e elas ficam vendo um futuro negativo que produz o que? ansiedade quando eu tenho preocupação, eu vivo no futuro e num futuro preocupado isso traz ansiedade se eu estou no passado vendo os problemas isso traz depressão então a pessoa precisa ficar presente na maior parte do tempo. Ou se não, eu uso o que tem de positivo no meu passado. Eu penso naquilo que nas realizações que eu tive no passado e como é que eu uso os talentos, como é que eu uso os comportamentos, aquilo que eu fiz no passado para ter sucesso no futuro. E também, quando eu olho para o futuro, em vez de eu ver um futuro de preocupação, onde as coisas ruins estão acontecendo, eu crio um futuro onde eu atinjo os meus sonhos, os meus objetivos, eu me vejo crescendo, porque isso vai me motivar, a transformar a minha vida agora se você quer esquecer o passado o que é muito importante você fazer se o seu passado que fica remoendo no seu passado é algo que alguém te fez a única forma de se libertar disso é perdoando é você não necessariamente você ver aquela pessoa não, não necessariamente você precisa ir até a pessoa para perdoar você pode fazer apenas mentalmente isso você pode fechar os olhos ver a pessoa na sua frente e falar assim, fulano, chama a pessoa pelo nome, eu te perdoo por isso, por isso, por isso. Mas precisa ser um perdão sincero. E entenda o seguinte, muitas pessoas não perdoam porque acham que o perdão é para o outro. Não, o perdão é para você. Quando você perdoa pessoas que te fizeram mal, você se liberta. Você se liberta do sentimento, você se liberta dos pensamentos negativos que ficam remoendo do passado. E é uma forma de você reescrever esse passado. É você apagar ele, tirar ele da tua mente e ele não ficar mais voltando. E outra coisa importante é você perdoar a si mesmo. Durante a nossa vida, a gente comete alguns erros, alguns erros durante a nossa infância, coisas que a gente é criança, mas sabe que está fazendo errado. E quando a gente faz algo errado, o que, que a gente carrega? Culpa. E isso passa e essa culpa fica no nosso inconsciente. Então é importante você se perdoar pelos erros que você teve na sua infância, na sua adolescência, durante a sua vida, para apagar as coisas do passado.